Mentira! <risos> fala galera, sou a Abnana beleza? Aqui quem fala é o Agner vida tragando de Magni que é né? filha, sabe? Todo mundo convidado aí, se apresenta aí, beleza? Fala aí pessoal, beleza? Bruno Tap Gamer falando estou aqui com o Agner. É. Galera, eu tô sendo muito abro aqui porque estou tão feliz aqui, não sei porquê. Eu, eu não deveria estar feliz porque faz dois dias, quer dizer, um dia que não posto um vídeo. Uh. É. é, então, então, você então, ficou feliz ou filho da mãe? <risos> tá, então vamos continuar aqui e vai jogar aqui, então. Não sei se não me disse. Disse o seguinte. Disse que ia é ser surpresa, safada. Disse. Hein? Tá, então sem mais delongas, vamos tu... Ah, uh, vai ser youtubers, vem. Sala 4. Sala 4, entra aí, sala 4. Verso youtubers, sala 4. Ih, vocês seu é time vermelho, tadinho. Vamos ser quatro, tá? Não, eu quero o time vermelho. Tadinho, né? <risos> Tá, enquanto não começa aqui, né? Fazendo parkourzinho. Rapidamente rápido. Dá pra mudar? De aí pro time azul. Se você for VIP, né? Ah. Você ah. É VIP? Não. <risos> eu tá, nem tá. conheci o servidor, eu sou VIP. Nossa, que nube. Bem, galera, então eu não tô entendendo muitas pessoas aqui, vocês estão vendo aí, não. Então quando eu começar aqui eu já volto, beleza? Então voltamos já já. Tchau. Meu. Queria não, nem né? Já volto. Calma, você só foi parar o vídeo agora? <risos> eu O vermelho aqui. eu vou... Beleza, beleza. Dia. Voltamos ah, aqui. Então tô... vamos voltar para quem? Authentic Games, NelpoWop. Né? Renaninho, é é é? né, parça? É, Tô óbvio vendo que extreme. é, não sei, vou dar a volta aqui pro pulo aqui, né? Eu vou ser linha extreme, você vai ver. Sei lá, velho. Todo mundo gostar. Eu sou linha extreme. Beleza. Benaninha. Agora tem que achar um baú. Mas é, um que pica os baú, velho. Tem que assim. pegar o baú e pegar o lucky block que o baú. Que o baú é entendeu? Eu sei, que Estamos que... no mapa muito bicho desculpa aí por me tomar é porque você vai perder lixo pra mim também né não ainda deveria estar usando mod né opa espada do Uh ah eu morri eu morri vou morrer eu morri é, o louco vem muito de monstro para mim e o cripto eu tô preso. Tô quase pra morrer. Ai, my God. Ai meu Deus, o Bob. Vai. Vai, vai. Bob. Que dá, vai, vai, sai. Sai. Mereceu, Bob. Deixa que dá aí. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, bicho. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Sai. Vai. Morreu, morreu. Depois do petróleo de Dimas Munch. Eu tô full couro, velho. Eu tô com esse.. Estou com a cabeça Queira. de um SPD. Legal. Eita. É o final que você vai morrer. agora o acho. Eita. Eita. tá me vendo? Tá me vendo? Ó. Não. Pega o Morri. O que que deu? Ah, não, não, bruxa. Não, time, time, bruxa. e Ih, Felipe, pera. Não, a bem. filha tá... da Alguém me ligando aqui. Não, cara. Paraca, mano, um telefone chato. Co onde que fica o youtuber? Oi? Olha que eu atender o telefone aqui. E nós voltamos aqui e o cara tá me levando Ai meu Deus WTF Tá Então vamos começar Tá opa para aí bonito Vamos atacar lá longe vai <risos> o filho da mãe Vem aí a vai voltar A gente vai voltar pro nosso game lá muito interessante O e que aí que aconteceu? Volta. Me responde O quê o que que aconteceu? Não, o, telefone... o telefone tava tocando Eu fui atender, aí de repente, quando eu peguei o telefone assim Pessoal, então, ele tá iludibriando vocês Não, é sério tipo, é sério Quando eu pegar o telefone, aí a internet caiu <risos> É porque, sabe que o wi-fi é conectado pelo celular Você tira o celular, do quer dizer, o, celular. o telefone do gancho Aí começa a cair a internet, né? É, a vida daí... aqui? É tipo assim, calma, deixa eu explicar, fica parado. A vida é tipo assim, você vai e volta. Mas você, você pega não... a pessoa e dá vingança. <risos> <risos> Entendeu? Eu não volto, eu sou vida louca. Vou subir na ah, árvore é. agora. Então galera, vai começar o game e a gente já volta, beleza? Beleza, galera, voltamos aqui o cara Meu Deus, tô lavado, beleza. Então. É, Luiz, Luiz, Luiz, eu voto no Luiz. Eu também, velho. Luiz é meu preferido. Quem não sabe aí. Se o Luiz estiver vendo o vídeo aí. Luiz! Eu eu Luiz! Estranho que na skin deles não aparece aqui, né? Não aparece! Não aparece não. Não, não, não aparece? Caraca, Luiz ganhou! Meu Deus, que bugou aqui não e não consegui Ei, o senhor. Senhor. Eita, bugou total. Cadê bom? Cadê bom? Boa, boa, aqui, boa. Eu já aqui, peguei boa, meu boa, boa, boa. Boa. baú O que que acontece quando você perde todas as Lucky Blocks da mão? Você pega outro Mas não dá Dá, vai no baú e pega Só tem 32 Mas tem... Às vezes, vou... vezes dropa de novo, entendeu? Ó, oh, já comecei bem, já Peguei, tia mãe me protege Eu... Ah, filha da mãe, sacou Acho que não vai adiantar muito não você me proteger. É, também não ia dar mesmo não, não, não, não, não, não, tenho 10 de não é, de onde Sim, não é, Sim, eu também, desgraça. Até ah, tem um esqueleto fraco, né? Que desgraçado. Aí é pega a espada, pega espada, pega a espada. Nós ganhamos. Também ah, não, velho, é... o cara quebrou a minha lucky block. Eu tava e... bem bom. Só no autoclique aqui. Eu dei os dois boas, pela maldita, de Deus, eu vou morrer. Dois bobs, é isso? não, não tô não. vendo nada, tá tudo preto. aí passou. Acho que deu um vírus no seu PC, do nada lado, sabe? Hum? Acho que deu um vírus no seu PC. Não, tá com cegueira. deu um vírus no seu PC. Eu morri. Acho que deu um vírus. Eu sou o Itinho agora. Ai, ah, filha, mas me deixa em paz. Filho da mãe. Posso mais. puxar assunto alheio agora? Cara, tem um.. o peguei só a só... boba. Ah, pelo amor de Deus, um zumbi gigante. <risos> Caraca, véio, aquele Bob, não desgruda de mim, velho. Parece que ele quer, sabe, dar um então, Tá ligado, né? Eu posso começar assunto alheio assim? Que é uma dúvida assim. que eu tenho. Ah, pode ser. Vou tomar banho, né, tio? tomar banho. Por que não esse Continua cara aqui? Por que e saiu da ADR? O ADF? Ou ADF. ADF. Cara, eu não sei direito. Eu ouvi falar ah, que era, era pra destruir, coisa assim, sei Espanha lá. Caraca, eu três bobs, pelo amor de santo Jesus. Vou morrer. Sai seus bobes Eu tô preso. Socorro. Ah. Sai daqui. Sai daqui. Pelo amor de Deus eu vou morrer, socorro! Morri bicho o da desgraça Pelo menos eu não perdi nada, eu só perdi um blaze, ender, the... enderpeel e shot, pooping Ah, por que não adiciona totalmente o game rude aqui? Eita, Sim. se nós morrermos agora, nós renascemos? Renascemos só que com os itens, né? Sim, às vezes. Às vezes você pega um... um às vezes você perde alguns... Não! Itens. Não! Que às vezes você perde nada. alguns itens. Alguns. Caramba, tem um Bob e... Ah, ser esse aqui? Olha, eu tô com um bloco 100% da sorte. 100% da sorte? Caraca. Creeper! Socorro, pelo amor de Deus. Socorro, sai, sai, sai, sai, sai, sai. sai tô te vendo. Sai, sai. sai, sai. Quer ajuda. É, pelo amor de Deus. Não aguento nenhum dia aqui nesse. Meu Caraca, meu zumbi tá usando. <risos> a galinha tá. Louco. A galinha de <risos> Já mata! Sumiram. Caramba. Ladrão. Não fui eu que peguei, foi a galinha. E galinha. <risos> Porque... <risos> Morreu. Nossa, que... ainda bem que eu não perdi minha, minha espada de luck. Você tá perdeu dando... os seus Lucky Blocks. Nossa, os... Blob me encoxaram. Ah, peguei. Aqui, ó. Tá o nosso youtuber aqui, ó. Aqui, o nosso youtuber. Onde? Tá lá em cima. Caraca. Bem, galera. Voltamos aqui. E dessa vez eu decidi terminar o vídeo. O outro... Ele tá O... Nosso amiguinho lá tá, tá meio, meio, meio doente, ele passou a gripe também, né? Então é isso, galera, muito obrigado por vocês assistirem, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dá um, deixa um gostei aí, deixa um like aí. Se vocês gostaram pra caraca, que você quer, tipo, Mas você... deixa o like. É, deixa like. Se vocês gostaram pra caraca, pegar sua cara e arranhar no, no cacto assim, até a morte, deixa o seu favorito aí. <risos> Beleza? Então é isso, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!